faz tempo que eu não coloco meus vídeos ou artigos, semana, que vem, semana passada eu acabei enviando uma mensagem para os meus contatos falando, ó, oh, estou voltando, e aí eu recebi uma dúvida lá no e-commerce TV que eu achei bem legal, é, que a gente dá muita risada quando recebe isso nas lojas, que é, quando o cliente pergunta para a própria loja virtual se ela é confiável, então ela manda um e-mail, coloca no, no Facebook, é, entra no chat, essa loja é mesmo confiável? Bom. Eu sei que às vezes dá, dá vontade até de falar, não, não, não sou uma loja confiável, tô aqui no mercado para aplicar golpes e roubar seu dinheiro. Mas não, né? Precisamos ter um pouquinho de paciência e responder pro cliente, porque na verdade pode ser uma primeira compra dele na internet, ainda não tá familiarizado e ele não sabe que tem que procurar sobre a empresa fora da empresa. Mas se ele veio para nós, ótimo, melhor ainda, que aí você pode instruir ele melhor. Primeira... Pergunta que aí nós precisamos nos fazer é, por que, que ele está perguntando isso? Por que, que não passamos a credibilidade para ele? Será que os telefones de contato não estão lá no site, não estão visíveis? Ele, ele não viu o selo de segurança? Não tem o EBIT ou a Thrustvox, alguma coisa para gerar mais confiança para ele? Né? Precisamos nos perguntar isso também. Mas o que responder para o cliente? Primeiro que eu adoro uma palavra, tanto para essa resposta ou para quando eu dar algum problema e o cliente pede troca, que é começar sempre uma resposta com a palavra fique tranquilo. Fique tranquilo", tranquila. Então a gente sempre iniciar com essa palavra, com essa frase, já, já dá mais uma tranquilidade para o cliente. Então eu, eu também indico ter uma página que a gente fala sobre a nossa segurança, onde você vai falar, é, é, eu costumo sempre usar barra segurança, né? o teu domínio barra segurança. Onde vai falar do teu certificado SSL, aonde vai falar de quanto tempo você está no mercado, coloca ali todos os telefones, todos os é, links para chat, colo, fala sobre segurança, fala sobre o reclame aqui, põe até um link, eu deduzo que você seja uma loja confiável. E não deve ter tanto problema, mesmo que tenha problema, o cliente quer transparência. Mas, não, eu sou perfeito, mundo perfeito não é. A gente depende também de correio, depende de várias coisas para sermos uma loja é, é, que entrega tudo rápido, fácil. Então fa fala de você e da sua parte, né? Coloca numa página barra segurança, fala sobre você, deixa para o cliente, tenta deixar ele tranquilo que você vai, mesmo que der problema, você vai ajudá-lo. E, e, e vai resolver. Então essa é uma, é uma dica bem legal a gente, pra gente responder o cliente, hein, e ao invés de reclamar não, não, eu sou uma loja aqui que tô pra dar golpe. Eu costumo sempre indicar isso para os meus clientes pra gente é, passar mais segurança e também pensar o que, que eu fiz de errado, que que, qual a lição de casa que eu não tô fazendo, tá bom? Mas responde pro cliente sim, que você é uma loja, para ele ficar tranquilo, que você é uma loja confiável e mostra e prova pra ele, certo? Obrigado.